Oi você, sou a Rogério Paiva Sim e hoje a gente vai falar sobre essa caixinha aqui. Eu quero ver a experiência quando eu tô ansiosa pra ler. Vou deixar aqui no card aqui em cima, quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá. E hoje eu tenho uma participação especial aqui da produção, que está do outro lado, eee! que é Lívia e Esther. Uh! E isso aqui, gente, foi, foi resultado da primeira caixinha, repito pra vocês assistiu o primeiro vídeo, assiste lá pra vocês pegarem essa ideia pra família de vocês. Uma outra coisa também, quem não viu ainda, ó, vê o Legal. o Quiz, que tem várias coisas. Tudo isso a gente faz, a gente gosta de fazer aqui na família, pra gente ter assuntos, pra gente conversar, pra criar laços profundos com a nossa família e aí eu tô compartilhando isso com você porque pode servir também de bênção muitas bênçãos para a sua casa esse nosso grande grande desejo e como é que a gente vai usar então essa caixinha aqui a gente usou a primeira caixinha para colecionar felicidades e bênçãos e dessa vez a gente vai colecionar gratidão por três itens e como é que será isso e por que será isso a nossa identidade não é tão construída e a gente fica muito fragilizados com o que os outros pensam sobre nós em relação ao que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. E aí a ideia dessa caixinha a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, a gente vai escrever nela, nossos papezinhos todos os dias, a gente vai escrever Eu sou grato porque eu sou, porque eu tenho e porque eu posso. Eu sei que isso pode parecer um pouco bossal, você falar de você, eu sou, e tenho, eu posso. Aí você pode dizer, mas Rogério, isso vai gerar orgulho, você é uma pessoa orgulhosa porque eu vou começar a dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a ausência disso gera uma outra coisa também, que é a instabilidade emocional, é a, a insegurança. Uma coisa de conversando com a gente agora, ela falou o seguinte, que eu achei bem legal, a questão de orgulho é quando você se compara com outra pessoa você se coloca superior a outra pessoa. Eu sou isso e você não é. Eu sou melhor que você e você não é. Essas e a proposta dessa caixa não é fazer isso, tá? Não é inflar seu ego, mas é firmar o seu ego numa rocha que são as palavras e são as promessas de Jesus Cristo na Bíblia. Eu acho muito importante essa questão do desse projeto de ver, de ter a clareza de quem você é, de, o que você tem e o que você pode, porque é algo que vai formar a base né, do ser humano. É, nós temos crenças. E essas são crenças formadoras é, para cada pessoa. E é onde o inimigo vai tentar, gente. Uma outra coisa também é que essa pergunta, eu sou, quem você é? É muito difícil de responder. É difícil. A gente fica inseguro. Tenta fazer isso com algumas pessoas. Pergunta para algumas pessoas assim, quem você é? E geralmente a gente vai dizer, ah, eu sou professor, eu sou... Pai, mas sobre nós mesmos, ou sobre as nossas qualidades, as nossas virtudes, a gente tem dificuldade. Porque isso pode soar questão de orgulho do que a gente faz. O próprio Jesus foi tentado nisso. né? O inimigo quis trazer essas dúvidas de é, se é filho de Deus, dar te -é, aquilo que você é e aquilo que você tem e aquilo que você pode. É muito presente nas pessoas hoje. A gente fica muito seguro com a opinião das pessoas, a gente fica muito seguro com que os outros estão pensando de nós, o que as pessoas acham de nós, pensam, falam, tudo mais. E esse foi o exemplo que o Senhor nos deu, de estar firmado na palavra e ter a clareza de quem nós somos, assim nós vamos combater é, todas essas tentações que o inimigo vem trazer, é, opiniões de pessoas, tal você precisa ter essa clareza. né Eu imagino você todos os dias escrevendo algo sobre você, eu sou... Isso eu tenho, isso eu posso. Precisa sim reafirmar a nossa identidade, dizer quem nós somos, quem nós temos e quem nós podemos. Então a ideia é a gente fazer todos os dias, né? Sim. A gente escrever no papelzinho o que é que eu.. Tenho, posso, posso. e sou. Isso. Depois no final, né, a gente vai olhar as cartinhas, as cartinhas e a gente vai se lembrar dos momentos, se lembrar. É, o que ser agradecido de vez em só ficar reclamando Porque eu, eu tô entrando um pouquinho nessa gravidez, é horrível E eu fico mais reclamando nas coisas, entendeu? Aí eu não gosto muito Daí depois eu vou perceber Quantas coisas eu posso ser grato Como na música que meu pai toda vez Ele canta na caixinha de bênçãos É... Quantas bênçãos, quantas são? E é... Eu quero ver a experiência quando eu estou ansiosa para ler as caixinhas, o que cada um escreveu, porque eu quero ser, perceber as coisas que Deus fez por mim, as coisas que eu sou. E por meio desse projeto, a gente vai poder relembrar todos os dias de quem nós somos, o que nós podemos fazer e o que nós temos, não como orgulho, mas de uma forma humilde, por meio da palavra, por meio de ter a clareza, por meio da vida do Senhor em nós, né? E depois de dois meses, a gente relembrar tudo isso. quando nós, é, Geralmente a gente faz um jantar especial e abre relembrando tudo que a gente escreveu. E é um momento muito especial como família. É, é um momento marcante, né? E eu, eu gosto muito desses projetos em família que vem sempre edificar algo novo. Então espero que essa caixa ajude a sua família. Esperamos saber que ajuda a nossa família e depois a gente vai fazer um outro vídeo falando da experiência dessa caixa nesse sentido de sou, tenho e posso. Todos os dias nós vamos colecionar uma gratidão pelo que eu sou, tenho e posso. E para você entender, concretizar essa ideia, para não ficar tão abstrata, eu vou mostrar três exemplos que a gente fez aqui, tá bom? Então tem aqui o deste é assim, ela botou, agradeço porque sou linda, tenho uma família e posso... Conversar. O meu eu coloquei assim, porque agra... agradeço porque sou amado por Deus e pela minha família, tenho paz e posso conversar com Lívia e Esté. E o de Lívia ficou assim: ó. agradeço por ser filha de Deus, por ter a presença de Deus disponível e posso edificar meu lar. E aí, o que é que vocês acham de fazer isso também com vocês? Deixa o comentário de vocês aqui embaixo, que a gente também tá muito curioso para saber como é que é a experiência de vocês. E não se esquece do like, viu? De colocar o like também nesse vídeo, é muito importante para esse canal, para mais pessoas poderem visualizar o canal. E se inscrever também, viu gente? Isso. Se inscreve aí. Então? Ok. Tchau. Tchau. E o okay. que é que você acha que vai acontecer com esse essa experiência. Escreva aqui embaixo a ah, o que você espera e também se você fizer isso quando na sua casa, deixa o um comentário também para nós. Será um prazer ler teu